gabriel jordan do arroba e no vídeo de hoje, depois de muitos meses de reforma, quebradeira, pintura, renovação finalmente eu vou receber vocês no meu quarto já reformado e redecorado que vocês tanto queriam ver eu e o yoshi estamos aqui hoje pra mostrar pra vocês tintim por tintim de como é que tudo ficou então se você já quiser conferir como é que essa reforma ficou e conferir o tour oficial desse quarto já vai deixando seu like aí embaixo, se você for novo por aqui, seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, quer falar alguma coisa? Não. E claro, continue assistindo. Então, gente, vamos começar esse tour. primeira coisa que você vai fazer é ir pro chão, porque você não é mais filhote, já é pesado. Pra começar, essa aqui é a entrada do meu quarto. Essa parte, na verdade, vocês já viram lá no documentário da reforma, né? Uma das coisas que eu adicionei, na verdade, foi esse esporte de iluminação aqui. É isso que tem de diferente do quarto anteriormente, que antigamente essa parte aqui do quarto era bem escura. Mas, no geral, não mudou muita coisa. A primeira novidade que nós temos do tour pelo quarto, na verdade, é esse espelho maravilhoso aqui. Gente! Eu, antigamente no meu quarto eu não tinha espelho uma blogueira sem espelho é complicado né gente mas gente, era um pouco chato às vezes eu ter que montar um look e não poder me ver e agora eu tenho um espelho bem na frente das minhas roupas, né? que já, já a gente vai falar do meu guarda-roupa e algo bem legal pra falar desse espelho aqui, na verdade é que ele é num modelo diferente dos anteriores aqui do meu quarto vocês lembram que tinha uns espelhos decorativos aqui, que eu já mostrar pra vocês como é que essa parte ficou mas se vocês observarem bem aqui no cantinho, ele tem um acabamento bisotado gente que eu achei que deu toda uma graça, mas é um detalhe bem pequeno, né, na verdade mas que eu acho que deu toda a diferença e ele já fica aqui saindo do meu banheiro, né, que é nessa porta aqui assim como vocês podem ver, né, gente, aquela ali dá acesso à minha casa essa aqui dá acesso ao banheiro e na hora que eu saio aqui, já venho, faço uns bafos, hidratação no meu cabelo penteio o cabelo, bato o cabelo, arrumo as minhas perucas aqui também já tem uma tomadinha aqui, inclusive, que eu ligo chapinha Babyliss pra arrumar as minhas perucas aqui na frente, na verdade, não fica muita coisa, fica só o meu ventilador e essa balança, que se eu estiver falando bem verdade pra vocês, gente, ela tá aqui só por enquanto. Porque quem me acompanha nos stories lembra que tinha uma outra balança preta aqui nesse mesmo lugar, e ela se quebrou em mil pedaços. Gente, sério, eu tô muito p***. Eu sempre achei que eu ia quebrar uma balança algum dia, de tão pesada, né? Mas não de tão burra. Olha o que que eu fiz! Eu quebrei a minha balança! Tipo, sai tá um milhão de pedacinhos. Sempre que eu me pesava, eu colocava ela alinhada aqui na parede, né? Só que eu acho que encostou em alguma quinta... E aí ela explodiu, gente, em um milhão de pedaços. Mas como eu ainda não decidi um lugar novo pra essa balança, essa aqui tá provisoriamente aqui, só enquanto eu tô gravando esse vídeo mesmo, gente, porque eu não quero que ela tenha o triste fim que a outra teve. Só quem viveu o surto que foi varrer esse quarto aqui, sabe? Então, pra falar a verdade, eu tô colocando ela debaixo da cama, porque lá não tem risco de quebrar, né, gente? Mas enquanto a gente grava o tour, a gente sabe que não vai quebrar por enquanto. Passando aqui pra o lado, nós já temos basicamente o que eu mais vejo o dia inteiro, né? Quando eu tô deitada na minha cama, essa parede aqui fica bem de frente, pra aquela parede da cama, né? Essa aqui é a da TV que vocês sabem. E esse aqui é o resultado final, gente, de como tudo ficou. Vocês viram a saga das minhas prateleirinhas, né? Que eu tanto queria. E também dos quadrinhos com os álbuns, né? Aqueles quadrinhos que eu mesmo fiz o design mandei fazer. Selecionei quatro álbuns aqui. Temos Miley Cyrus com Plastic Hearts, temos a Vichy com Stories, temos Dua Lipa com Future Nostadia e João com Anti-Herói. Aqui embaixo eu deixei de decoração, gente, algo muito legal. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, os meus pais começaram a me dar uma coleção de carrinhos. E essa coleção funcionava o seguinte, gente. Vinha um carrinho e uma revistinha todos os meses. E aí, eles compravam e me davam de presente. Aqui não estão todos os carrinhos, porque aqui eu deixei os mais coloridinhos, né? Eu ainda tenho todos. Mas eu deixei de decoração aqui, porque se vocês observarem, olha... Todos eles são carros clássicos do Brasil. E eu coleciono eles, gente, dos meus 12 até os 14 anos, que eu acho. Que foi quando encerraram, né? A coleção. Mas todos são carros clássicos. Então eu deixo aqui pra lembrar, eu acho legal. Eu acho bonitinho. Eu já tenho 19 anos, mas até hoje eu tenho. Então eu deixo aqui tudo bonitinho, organizadinho. Gente, falando sobre a minha TV. Eu acho que, sinceramente, essa aqui foi uma das melhores mudanças que eu fiz nesse quarto. Se bem que eu amo cada mudança que eu fiz aqui, né? Mas a TV é uma forma de entretenimento muito boa pra mim. Eu adoro assistir YouTube, Netflix. Eu adoro ficar vendo besteira. BBB, né? Que não pode faltar. Então eu troquei, né? Se vocês lembrarem bem, eu tinha uma TV LCD de 42 polegadas. Bem velhinha aqui do quarto. E agora tem essa aqui de 65, que é enorme. Novíssima, uma TV que eu uso com muito mais frequência agora a outra basicamente ficava pegando poeira e essa aqui eu tô usando sempre, né inclusive eu adoro assistir os meus próprios vídeos pra ver como é que eles ficam numa tela grande controle de qualidade, né meninas que é uma coisa que eu sempre sirvo aqui no canal <risos> aqui embaixo, na verdade eu não tenho nada demais, né esse aqui é o hack da minha tv desde o projeto que a minha mãe me deu de presente do projeto do quarto, né eu não mudei nada nele, ainda tô super satisfeito assim como vocês podem ver ele tem esse detalhe aqui de espelho que eu acho Gente, tem muito espelho na decoração do meu quarto Eu acho que amplia o ambiente, combina comigo Não sei, gente, eu gosto muito dessa vibe Aqui temos alguns jogos de videogame Que meu videogame nem montado tá Tá na caixa dele Que eu não tenho nem tempo Aqui temos uma coisa bem legal Eu tenho uma caixinha cheia de sachezinhos de álcool em gel Então às vezes quando eu chego da rua Eu só venho, abro um E aí já tô com as mãos higienizadas, né meninas? Sem corona aqui Um fun fact, gente, na verdade É que desde muito tempo antes da pandemia eu sempre tive várias garrafinhas de álcool no meu quarto porque eu sempre gostei muito de limpar as coisas, né e também porque eu tenho muita alergia a produto de limpeza, sabe então desde sempre eu limpei tudo com álcool e aí com a pandemia isso só aumentou ali embaixo a gente tem algumas caixinhas organizadoras que eu guardo coisa aleatória, sabe, gente cabo de computador, câmera, fone de ouvido um monte de bagaceira, gente que eu deixo tudo escondido aqui dentro coisinhas aleatórias que eu uso e a gente chega pra uma outra parte bem legal aqui do quarto também se vocês observarem eu falei isso bem rapidinho lá no documentário da reforma mas aqui é a minha mesa de computador pra quem foi esperta viu que aconteceram algumas mudancinhas aqui já lá no documentário da reforma a principal dela sendo a minha cadeira, gente vocês viram lá no documentário da reforma que a cadeira que eu tinha era super basiquinha e ela também era bem desconfortável, gente e como eu fico aqui estudando as coisas da minha faculdade que inclusive eu vou já já depois que eu terminar de gravar esse vídeo e também editando vídeo, reunião e tal, essas coisas eu precisava trocar a cadeira do meu quarto, né? gente, eu troquei por uma cadeira gamer, na verdade que essa aqui é bem mais confortável comprei branca e preta, porque combina com o meu quarto, né gente, sempre foi cinza e eu troquei por esse tom mais claro que vocês viram, muitíssimo mais confortável eu também tenho uma almofadinha cinza que eu deixo aqui, que combina com o resto de todas as outras do meu quarto né, mais whatever, aqui temos o meu computador, na verdade os meus computadores, que <risos> ainda não é só esses, inclusive, vou já explicar pra vocês o porquê, aqui atrás nós temos o principal né, que são esses dois, o um monitor esse monitor, gente, inclusive foi um update que eu não cheguei a mencionar lá no documentário da reforma justamente por eu passar muito tempo trabalhando, editando, estudando aqui nessa mesa e tal eu investi nesse monitor, ele tem 29 polegadas e ele é ultra wide aqui eu posso estudar, eu posso jogar, eu posso editar vídeos que na verdade é o que eu mais faço com esse monitor e é a melhor coisa, gente editar em um monitor ultra wide, pra quem edita vídeo aí, eu recomendo antigamente eu só tinha esse monitor aqui, ó tá vendo como ele é bem pequenininho, gente, a resolução dele também era mais baixa, mostrava menos cores e tal, enfim. Hoje em dia ele é só um monitor de suporte e esse aqui é o meu monitor principal. E eu também tenho meu laptop aqui gente, que às vezes eu coloco ele aqui quando eu quero passar uma imagem pro monitor maior, quando eu quero mexer em alguma coisa que já tá nele e não tá no computador grande, eu tô com preguiça e eu deixo ele mais aqui porque esse meu laptop aqui eu uso mais pra trabalho tá certo? Temos aqui uma paradinha que eu tenho desde o meu ensino médio, que minha mãe me deu de presente <risos> de guardar lápis e tal, e eu guardo até hoje, coloco aqui quando eu tô anotando alguma coisa da faculdade... aqui em cima temos as duas prateleiras da minha área de computador, da minha desk area, da minha workstation, enfim gente, chamem como quiser. aqui eu não costumo deixar muita coisa porque essas prateleiras eu não uso com tanta frequência. aqui eu deixo alguns livros né, que eu deixo mais de decoração que eu lia muito tempo atrás. olha só como eu era desocupada gente, eu lia John Green quando eu era adolescente. temos uma caixinha de som que eu quase não uso também, porque eu uso uma outra que eu vou já mostrar pra vocês. temos aqui meu maior orgulho, minha maior conquista, essa aqui é a minha a plaquinha dos 100 mil inscritos é a primeira coisa que você vê quando você abre a porta do quarto lá do outro lado. Então eu deixo ela aqui muito bem exposta, gente. Um dia ela vai ter uma irmãzinha dourada, tenho fé, que é a plaquinha de um milhão. Aqui temos uma plantinha super bonitinha, gente. É uma plantinha falsa, porque eu não sou mãe de planta, sou mãe de pet apenas, tá? Olha só, ela não é nem terra, é isopor aqui dentro. <risos> Mas eu amo ela, super bonitinho. Aqui temos meus cartões de visitas antigos, gente. Eu não uso mais cartão de visita, mas, pra quem não sabe, teve uma época que eu já trabalhei como designer, eu era freelancer. Inclusive, gente, olha só como era meu logo antigo, quando eu trabalhava com identidades visuais e tal. Enfim, gente, era um bafo. E aí, eu acabo deixando aqui de lembrança, né, gente? Aqui temos uma bagunça, que é um cartão de memória. Que vocês sabem que eu vivo gravando tudo, né, pro canal, pro Instagram com a câmera. Então, onde você anda aqui no meu quarto, tem um cartão de memória. Tem um cabo de transferência, tem um flash, tem um tripé, tem alguma coisa de câmera, gente. Então, apesar de eu ter dado uma arrumadinha aqui antes de gravar o vídeo, né? Que eu não sou esse tipo de blogueira que fala: Ai, não repara na bagunça e tá tudo arrumado. Não, gente, eu arrumei o quarto antes de gravar o vídeo, que eu não sou bocó assim. <risos> Mas ainda assim escapou. Aqui eu deixo guardado meu videogame que tá dentro da caixa, e caixas de eletrônicos, porque eu não tenho outro lugar pra guardar, gente. Mas eu mantenho tudo aqui, porque sempre que eu preciso de garantia, sabe, alguma informação de alguma configuração, até quando eu vendo alguma coisa também, eu já deixo tudo aqui organizadinho com as caixas dos eletrônicos. E basicamente, essa primeira parte aqui do quarto, né, já foi completa, é isso tudo que tem aqui. Agora a gente vai passar para o um lado de lá do quarto. Bom, logo do lado da mesa, a gente tem uma plantinha, né, e também a minha janela. Eu comprei uma cortina dupla, não sei nem se eu cheguei a falar isso pra vocês, mas eu troquei o... Como é o nome disso aqui? O cano da janela? Trinco? Não, o quê? O varal da cortina, aí? É isso? Enfim, gente, não sei. Eu troquei o antigo por um inox duplo, porque eu acho chiquérrimo. Só que, gente, eu fui burra. Eu comprei essa cortina dupla aqui, achando que ia vir as peças soltas. Só que ela vem uma na outra. Aí eu coloquei uma outra atrás. Então, na verdade, eu tenho três cortinas, não só duas. Enfim, eu deixo abertinho assim durante o dia, porque eu gosto que entre uma luzinha. Porém, não tanta luz. Aqui embaixo, nós temos a maior felicidade do Yoshi no momento. Que, na verdade, ele está dormindo, né? Então, ele não tá nem muito interessado mas gente, quando eu trouxe esse tapete aqui pro quarto, ele ficou chocado esse tapete aqui, ele é um tapete de pelinho branco, eu adoro tapete de pelinho gente amem ou odeiem né gente, eu amo, tanto que eu já tinha um tapete de pelinho aqui no quarto troquei por um outro maior ainda e o Yoshi era apaixonado pelo tapete de pelinho cinza só que ele era menorzinho, quando eu tirei ele ficou tão triste mas quando eu trouxe esse aqui, meu deus, esse cachorro ele ficou muito feliz gente Yoshi adora falando em Yoshi né, que ele está dormindo ali, só que ele não usa a caminha dele pra dormir ele a caminha dele pra encher de porcaria, olha aqui <risos> tem um monte de brinquedo dele aqui né, em cima da cama dele, mas também né dormir em cima desse tapete, até eu durmo se deixar inclusive gente, esse tapete aqui foi um bafo pra achar, porque eu queria ele exatamente nesse tamanho, se vocês observarem ele tem a largura exata do meu quarto, esse quarto o projeto dele, fui eu que desenhei assim como eu falei pra vocês né, então eu acho que o espaço é muito bem aproveitado essa área aqui do quarto, ela tem 4x3 mais aquela entrada ali que eu não sei exatamente quanto é que mede né? mas eu acho que eu fiz um ótimo trabalho gerenciando o espaço venham comigo agora pra a sessão que eu mais passo tempo aqui no meu quarto que é a minha cama, na verdade, gente essa cama é muito boa eu não sei qual é a marca e o modelo dela mas eu também nem cheguei a mencionar isso no documentário da reforma eu também troquei a minha cama, gente a minha cama anterior ela já era uma cama queen, né? essa aqui também é só que ela era muito fofa, gente ela era muito mole e com o passar do tempo a espuma da cama anterior foi ficando mais mole ainda enfim, gente, era muito confortável, ficava com as dores nas costas horríveis com essa aqui, perfeita gente, não sinto nenhuma dor nas costas também naquelas ortopédicas dura igual pedra ela é de molas ensacadas, então tipo é muito superior a outra, a outra não era de molas ensacadas ela era só tipo super fofa, ela ficou toda molenga com o tempo troquei ela também, vamos às minhas mesas de cabeceiras tá gente, vocês viram a saga que foi né? eu tinha planejado elas lá quando eu planejei os primeiros móveis do quarto e elas tinham vindo com espelhos, mas os espelhos tinham quebrado, vocês viram que eu mandei reformar e deixar o tampo liso, vocês viram que eu me arrependi, encomendei novamente os espelhos, mas olha só como tá bonitinho se vocês observarem bem de perto vocês vão ver de novo o detalhe que eu mostrei pra vocês lá no espelho da entrada que é o espelho bisotado gente, esse acabamentinho eu acho que dá todo um detalhe a mais sabe, acho que fica bem legal, o espelho pra mim ele dá uma sensação de continuidade e de amplitude pro quarto, por isso que eu gosto tanto de espelhos dentro do quarto, dá um trabalho pra limpar? Dá trabalho pra limpar, gente. Mas fazer o quê? A beleza do quarto que importa pra mim, né? Então, aqui em cima nós temos os spots de luz que eu já mostrei pra vocês, né? Eu troquei o modelinho deles, coloquei mais potentes. Eles batem exatamente em cima do espelho, eles criam essa aura aqui, tanto desse lado quanto daquele outro, né? Então, realmente é uma coisa que eu não me arrependi em nada de ter colocado novamente. E dessa vez tem acabamentinho nas laterais, né, gente? Que o espelho é bisotado e tal. Enfim, achei bem mais bonito. Não cheguei a falar pra vocês deste Espelho aqui de chão. Esse espelho, na verdade, ele tá aqui temporariamente. Eu não sei muito bem o que eu vou fazer com ele. Não sei se ele vai pra outro lugar da casa. Porque eu tava usando esse espelho antes daquele outro, que é o espelho da entrada o principal, lá chegar. Eu também nunca coloquei ele na parede, porque, gente, eu acho tão bonitinho um espelhinho encostado assim. Então, eu não sei. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar aqui, né? Até porque tem o um rolê da gaveta, né, gente? Desse abre e fecha. Então, não é nem interessante ficar aqui. Se vocês aproximarem, na minha mesa de cabeceira, nós temos a minha Alexa. Que é toda vez que eu falo o nome dela, ela acende e ela escuta o que eu tô falando. Que na verdade eu uso pra quê, gente? Eu uso a Alexa de alarme. Eu uso ela pra ouvir Hannah Montana, que eu não vou fazer aqui porque eu não quero que esse vídeo pegue direitos autorais. Assim, ah, pra ligar pro meu celular também, gente. Que eu vivo perdendo meu celular dentro da minha própria casa porque eu sou tonta. Então às vezes eu esqueço celular no estúdio, esqueço celular na cozinha, esqueço celular na sala, em todo lugar. Eu falo, Alexa, ligue pro meu telefone. Alexa, ligue pro meu telefone. Ela fala, estou ligando pro seu telefone. Aí eu acho meu celular. Aqui nós temos gente, uma velinha, essa velinha é fake, tá? ela é de led, gente, eu acho que vocês já devem ter percebido quando a câmera passou lá perto, né? mas isso aqui é muito legal, gente, porque às vezes só quer um, uma vibe, sabe? gente, na verdade, eu não sei muito bem o que eu comprei isso aqui, eu achei bonitinho, comprei e deixei de decoração esses suportezinhos de velinha, eu achei uma graça, comprei dois, né? igual a velinha de led também, que tem uma lá do outro lado mas ele tem um acabamento marmorado, eu achei muito bonitinho e foi até barato, não lembro muito o preço, mas eu achei uma ótima coisa Compra. aqui nós temos o que gente? a hipocrisia, porque aqui nós temos uma vela de verdade que isso aqui sim é fogo de verdade, ela é perfumada gente, se eu disser pra vocês que eu sei qual é a fragrância eu vou estar tá mentindo ao vivo pra vocês né, mas ela é cheirosinha então eu acendo ela de vez em quando aqui nós temos o meu outro computador, sim gente, já estamos indo para o terceiro computador dentro desse quarto porque eu sou louca talvez, mas na verdade aqui tem o meu mac que eu não uso ele com muita frequência o computador que eu mais uso é aquele outro lá né? que eu mostrei pra vocês, os outros lá na verdade que eles são meus computadores de trabalho esse aqui ele é um computador que já foi de trabalho um dia, hoje em dia ele é mais casual, eu uso ele pra assistir Netflix, uma besteira, sabe twittar bobajada, falar de BBB essas coisas, porque o meu computador sério mesmo, são aqueles outros lá que eu já mostrei pra vocês, que eles têm potência de trabalho eles sim funcionam pra fazer as coisas pesadas, agora pra besteira mesmo gente, uso esse aqui, inclusive tá velhinho o bichinho, mas se funciona, vai continuar aqui comigo, aqui tem meu celular né, que pela primeira vez eu sei onde eles não tá perdido pelo acaso, né? Partindo por outro lado, temos aqui um cachorro que vamos atravessar por ele Aqui desse lado, gente, não é muito diferente lá do lado anterior Temos novamente um padrão de uma vela falsa, né? Exatamente igual o suporte a velinha também, que eu deixo de decoração E novamente uma hipocrisia de uma vela de verdade Ela é de baunilha, essa aqui eu sei exatamente do que, que ela é Aqui temos uma bandejinha de café da manhã Que na verdade eu uso ela mais pra comer durante o dia do que pra café da manhã, se eu estiver sendo bem honesto com vocês que de manhã eu tô dormindo, né? o sono dos justos, mas geralmente eu já deixo aqui principalmente essa garrafinha porque eu tomo muito chá, gente, eu adoro tomar chá então eu já deixo ela aqui do lado das minhas xícaras, pires e tal o tigelinho também pra comer uma coisinha, né gente? um biscoitinho umas frutinhas, algumas coisinhas, né? no mais, esse móvel é isso vamos partir agora para o meu guarda-roupas, né gente? que ele vive assim, né gente? não vou mentir, tá até organizado Lado, viu? Acho que vocês já puderam perceber, né? Mas pra eu manter a minha organização, eu deixo todas as minhas roupas com pouca saturação aqui, né? Preto, cinza, jeans e branco. Tudo desse lado. Igualmente com os sapatos que vocês podem observar ali embaixo. Aqui estão todos os meus tênis pretos, sapatos sociais, bota preta, tênis branco, tênis cinza. Aqui desse lado nós temos todas as minhas roupas coloridas, né? Eu organizo elas em arco-íris, porque assim, eu acho mais fácil. Lá tanto faz, porque como é preto, branco ou cinza, não importa a ordem. Aqui eu guardo sempre em vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo e rosa. Então eu já mantenho assim. Aqui embaixo temos todos os meus sapatos, né, gente? Vários sapatos coloridos, bota de salto, tênis, tênis de corrida, que na verdade eu uso pra montar look que eu nem ando correndo. Na verdade eu ando correndo sim, gente, mas o meu tênis de corrida nem tá aqui, na verdade. Eu deixei ele lá na garagem, porque, né, meninas, tempos de pandemia, né? Eu já Deixo lá pra nem chegar com corona aqui. <risos> Mas os de montar look dentro de casa, look dentro do estúdio, todos estão aqui. Inclusive, gente, vários desses sapatos coloridos eu mesmo que fiz, tá? Não vou dar muito detalhe, né, dos meus looks. Porque se vocês quiserem, eu podia fazer conteúdos fazendo tudo pelo meu guarda-roupa, pelos meus looks favoritos. Olha só, que chique isso seria, né? Mas basicamente é assim que eu mantenho a minha organização. Aqui em cima eu deixo minhas bolsas, né? Aqui temos bolsas de sair, que eu gosto muito dessa prestinha essa verde, inclusive essa verde foi minha mãe que me deu gente, eu amo ela temos aqui um negocinho que eu uso de bolsinha de moeda pra montar look gente, se eu estivesse sendo bem honesto pra vocês eu usei isso aqui acho que umas quatro vezes no máximo porque isso aqui não cabe nada, mas fica muito bonitinho em look, lá em cima eu deixo as minhas bolsas que eu gosto de usar pra viajar né, temos ali mochila que é ótimo pra usar em aeroporto essa bolsa aqui que cabe uma vida mala de mão, gente falando agora sobre a minha roupa de cama eu decorei a minha cama basicamente inspirado no resto do quarto, né, decorei tudo cinza, mas pra falar bem a verdade, todas as minhas outras roupas de cama não fogem muito disso ou é cinza, ou é branco, ou é preta. As que eu mais tô gostando são as cinzas, porque combina muito com o resto do quarto gente, tem gente que não gosta de cinza, porque acha que é uma cor triste e tal, gente, pra mim cinza é sobriedade, entendeu, é paz porque a minha vida já é um surto, já tenho um monte de maquiagem colorida, já tenho um monte de roupa colorida, já tenho um monte de sapato colorido imagina se meu quarto e minha casa fossem colorida, gente, eu ia me sentir na casa do Big Brother Socorro! Então pra mim tem que ser uma decoração mais clean, sabe? Uma coisinha mais cinza, mais branquinha, mais tranquila. Não foi diferente aqui. Na minha cama eu tenho seis travesseiros, né? Tenho seis cabeças? Não. Mas a minha cabeça tem o tamanho de seis cabeças juntas. Então, né, já deixo aqui. Inclusive, algo muito legal que eu queria, que eu tive um surto e não achava em lugar nenhum pra comprar, era o seguinte. A colcha combina com essas duas aqui da frente. Só que os meus travesseiros de apoio, que é como eu chamo eles, não combinavam com o resto então o que que eu fiz? eu comprei várias mantas dessa aqui, gente aí eu deixei duas inteiras, né? uma que fica fixa e a outra que tá guardada e as outras eu mandei fazer, gente, é, capinha de travesseiro, capinha de almofada inclusive a capinha da almofada da cadeira gamer gente, essa ideia foi tão boa e sobrou tanto tecido que inclusive deu de fazer a caminha do Yoshi, né? a caminha do Yoshi, ela é tipo mais densa e tal mas o tecido é o mesminho, porque sobrou e a cama dele não não tava mais combinando com a decoração do quarto. Aí, gente, eu sou insuportável. Mas era tipo um cinza, mais escuro, ó. Vocês até conseguem ver. Mas aí, sobrou tecido, também já pedi pra fazer. Olha ele aqui, olha. Já de olho em por que que eu tô mexendo na caminha dele, né, gente? Então ele já fica aqui. Ele ama, gente. Tem o cheirinho da caminha dele, né? Porque a caminha dele tá aqui embaixo, de qualquer forma. Só é uma capinha, né? Mas ele adora, inclusive, gente, ele encheu aqui de brinquedo mais cedo. E aí, se não organizar, fica tudo espalhado pelo quarto, porque ele é assim, né? <risos> Bom, gente, no mais é isso, eu acredito que eu já fiz um tour, assim, bem detalhado do meu quarto eu tô muito, muito, muito feliz em como as coisas ficaram por aqui pra mim, o meu quarto é o ambiente mais importante da casa porque é o ambiente que eu mais faço tempo por isso que eu me importo tanto com as formas de entretenimento que eu tenho aqui lá no meu estúdio, eu mantenho tudo relacionado ao meu trabalho e aqui em cima, eu mantenho tudo relacionado à minha vida aos meus interesses, aos meus gostos pessoais e aqui é onde eu descanso também, né, gente? apesar de também trabalhar aqui, lá no computador, às vezes, editando vídeo Tal, essas coisas enfim gente eu e o Yoshi já estamos aqui prontos pra nos despedirmos de vocês eu espero muito que vocês tenham gostado do tour desse quarto muito obrigado por terem assistido esse vídeo e também por terem acompanhado o processo né gente eu sei que demorou mas demorou por uma boa causa né tudo saiu do jeitinho que eu queria e finalmente vocês estão tendo os vídeos aqui no canal e por enquanto eu tô cansado né vou tirar umas férias das reformas né <risos> mas quem sabe no futuro não tem outras reformas e outros tours Aqui no canal, né, gente Tours, bem Sabrina Sato, né Reforma no banheiro, reforma no estúdio Quem sabe, né, gente, comentem aí embaixo Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, de unhas, de beleza no geral Agora também tem documentário de reforma Tem vídeo de tu pelo quarto, tem tudo de maquiagem, e tudo pelo esmalte Tem tudo de tudo, minha filha Vai se inscrevendo aí, vai conferindo se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, corre pra me seguir eu sou o em todas as minhas redes sociais então confere lá no instagram, no twitter e no tiktok inclusive no tiktok somos quase 70 mil pessoas, vai lá conferir meu filho, quer falar alguma coisa? ou não? ah sim gente, ele tá falando que é pra seguir ele no instagram, em né? né? que é a única rede social que ele tem então vão lá conferir, comenta muito aí embaixo o que, que você achou comenta gente também sugestões de decoração, porque eu ainda não, não acabei né gente, já fiz o tour mas comenta aí embaixo que quem sabe eu posso arranjar mais plantinhas, mais vela né, que eu sou a doida da vela comenta aí embaixo que com certeza eu vou ler, vou dar coraçãozinho pra todo mundo não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no fim do vídeo, eu sou Gabriel Jordan muito obrigado por assistir e esse foi o tour pelo meu quarto, see you